Olá, seu Maurício, boa tarde, seu Maurício. Ó, o que, é que eu achei hoje, sexta-feira, 29 de abril? Ontem eu mandei o um vídeozinho daqui, as dois, né? Do diamante e da safira, né? Agora hoje eu tô mandando esse vídeozinho aí, ó, desse ruim de mosquito aí, ó. Hoje é sexta-feira, hoje eu não fui trabalhar. Aí eu vou brincar com essas variônicas aqui, ver o que elas vão me apresentar. Aí as me deu esse, esse oi de mosquito aqui, seu Maurício. Aí se eu quiser pôr no canal aí pro povo assistir, pro povo ver, tá? Hoje ou sei lá na próxima live que eu for fazer, tá autorizado, tá, seu Maurício? Tá bom? Ele é pequenininho, muito pequenininho. Mas se acho pequeno acho grande, né, seu Maurício? É isso aí. Tchau, fica com Deus. Boa tarde, seu Maurício. Seu Maurício, olha o que eu achei hoje aqui, ó, com as varetas. Ó, esse aqui, seu Maurício. Eu dei um comando para Vara pra ela procurar um diamante. Jambão de carbonado Igual se eu falo no vídeo, né? Aí Ela achou isso aqui Esse aqui É igual aquele outro lá, ó Só que eu dei um comando para rubi E a vara Acusou isso aqui como rubi, ó <risos> agora os <risos> morris diamante não é não porque eu dei comando pra diamante e não pegou ela não aí eu queria saber do senhor se tem rubi dessa cor rubi encolou desse jeito ela bate em cima da pedra rubi, rubi Agora isso aqui não, isso aqui ela acusa como diamante. Desembocadinhos, é, é quadro, assim, meio quadrado, sei lá, ele tem um punhado de lado. É interessante. Eu vou filmar e mandar lá pro seu Maurício. Aí eu queria saber se usa o Maurício. Será que existe. Rubi incolor. eu não sei porque eu não entendo muito, sabe, eu tô aprendendo disso, agora que eu tô começando a aprender essas coisas, você entendeu? Aí ah, eu falei, rapaz, vou mandar lá pro seu, seu Maurício, pra ele ver. Isso aqui lá usa como diamante, as varas, e esse aqui como rubi. E é praticamente os dois é idênticos. <risos>